Olá pessoal, mais uma vez aqui estou gravando mais um vídeo já da minha jornada, da minha vida E hoje eu vou estar tá mostrando detalhes hoje do meu casamento, como vai ser hoje à noite né? Eu estou fazendo só a demonstração como que vai ficar para hoje à noite Então vamos lá pessoal, vamos lá Aqui é a entrada do salão, é, já está tudo organizado às cadeiras principais, caso precise de mais vamos colocar aqui, os laterais aqui, um detalhe bem importante, que é a lembrancinha, olha a lembrancinha, aquele mais bonitinha, tem um sonho de volta, um noivinho, lembrança do nosso casamento, dia 19 de 5 de 2012, Davi Beide, sala bem grande, salão. A mesa do bolo a mesa do bolo vai estar aqui bem chique ó a cozinha lotado né? o Gilmar <risos> fazendo preparativos da comida Haja carne, carne a prataria tá aqui tá gostando hein? o sol É então, isso aí, até a até, até a noite. Quer dizer, onde vai ser a cerimônia lá na igreja da vê E até mais, espero vocês. Falou!